Vamos lá, um, dois, três, re, é, iniciando mais uma aula do, da nossa série Introdução ao Autoconhecimento. É, o tema de hoje é religiosidade e espiritualidade. Ah, é um dos temas previstos em nosso sumário. Tá? Eventualmente pode acontecer da gente colocar algum tema dentro da série não prevista. É, dentro, não previsto, né, um tema não previsto dentro uh, dessa nossa série Introdução ao Autoconhecimento. Como o nome sugere, eh, essas nossas aulas, essas nossas conversas, são mesmo introdutórias apenas, não iremos dar muitos aprofundamentos, haja vista que é necessário um pouco de maturidade a respeito de alguns temas. Paralelo a esse, essa nossa série Introdução ao Autoconhecimento, nós estamos fazendo leitura comentada do livro Em Busca da Nova Consciência, provavelmente domingo que vem, ou no outro nós voltaremos, então, para é, ler e comentar o primeiro capítulo dessa obra. Ela é de extrema importância para nos auxiliar nessa série Introdução ao Autoconhecimento. Por isso, ela foi escolhida para ser lida e comentada ao longo das produções dessas aulas. Essa nossa aula terá, basicamente, três tópicos. Um onde a gente vai falar é, de forma bastante geral sobre religiosidade e espiritualidade, um tópico onde a gente vai falar especificamente de religiosidade e outro tópico para falarmos de espiritualidade. Iniciando, então, nosso primeiro capítulo, religiosidade e espiritualidade. São dois conceitos bastante diferentes. Na, a maioria das pessoas, infelizmente, não sabem disso e às vezes os tomam, né, tomam esses conceitos como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa, e não o são. As pesquisas indicam né, que a maioria dos entrevistados, a religiosidade nada mais é que a expressão da própria espiritualidade. Esse dado aparece numa pesquisa de Oliveira e de Junges, ou Junges, eu não sei qual é a pronúncia, essa pesquisa é bastante recente, de 2012, e ela nos diz exatamente isso, a maioria das pessoas creem que é, Religiosidade é a expressão própria da espiritualidade e não é uma pessoa religiosa, não necessariamente é espiritualizada, uh, apesar de serem conceitos é, que envolvem dimensões individuais e eles estão muito relacionados, às vezes de forma indissolúvel, não necessariamente um implica no outro Uma pessoa pode sim desenvolver a espiritualidade Sem uh, estar ligada a uma religião E estar ligado em uma religião Não necessariamente desenvolverá a religiosidade da pessoa Religião, então, e religiosidade e espiritualidade, são termos, são conceitos ou categorias que não compreendem realidades estanques, ou seja, realidades paradas, desconectadas, não dinâmicas, né, é, separadas uma da outra, segundo Farina e Dalforno. Uh, numa numa uh, publicação deles de 2000, e 14. Então, essas, essas categorias, esses termos, esses conceitos, é, não se referem a realidades não dinâmicas, são realidades que estão sempre em movimentos, que estão sempre mudando, pois é, é, elas vão acompanhar a, as noções de história, de cultura, de cognição de cada época não são dimensões que estão desconectadas da realidade daquela comunidade que a desenvolve. Então, elas são categorias que se referem a experiências inseparáveis, tá? tendo em vista que, segundo esses autores, né, Farina e Forno, uma complementa a outra, uma noção complementa a outra, ou seja, a religião, a noção de religião complementa a religiosidade, religiosidade, por sua vez, complementa espiritualidade, e todas levam o indivíduo a uma relação com o transcendente na busca pelo sentido da vida, embora cada uma delas irão conduzir, uh, irá né, conduzir, para não aceitar o idioma, irá conduzir o indivíduo uh, a esse transcendente de uma forma particular e em nenhum nível de experiência também é, particular. Cada uma dessas dimensões apresenta uma particularidade, de acordo com a própria experiência do indivíduo. É importante que a gente tenha isso em mente. É importante que a gente ressalte que religião e religiosidade, como já dissemos anteriormente, nem sempre implicará em espiritualidade. E mais à frente a gente vai ver o porquê. Nem sempre uma pessoa que tem uma religião, que desenvolve nessa religião a religiosidade, vai ser uma pessoa espiritualizada. Nessa nossa aula, então, a gente vai fazer definições, abordagens do que é religião, do que é religiosidade, do que é espiritualidade. A gente vai trazer explicações disso, que vai, então, nos permitir construir novos conceitos em nossa cognição, sobre essas categorias, sobre esses termos, sobre esses conceitos, sobre esse assunto, sobre essa temática. Em primeiro lugar, então, vamos falar sobre religião e religiosidade, vamos fazer as definições disso, vamos buscar também a etimologia dessas palavras, isso é muito interessante. Inicialmente, as palavras têm um porquê de existir, têm, é, é, e esse porquê de existir, Normalmente envolve a semântica e a pragmática. A semântica vai cuidar do sentido, a pragmática vai, vai tratar do contexto de uso dessa palavra. Né? Então, a, a, a, as palavras surgem para comunicar um determinado fato, um determinado evento, um determinado fenômeno, e isso tem a ver exatamente com o sentido, com o conteúdo é, de sentido e com o contexto de uso. Então, é sempre bacana quando a gente pega conceitos que a gente não, não os conhece muito bem, ir buscar, uh, inicialmente, o sentido deles, uh, o contexto de uso, o porquê surgiu, como surgiu, a que se refere. Ao longo da vida das palavras, é, Salins, que vai uh, fazer essa afirmação, há um esvaziamento dos conceitos. Muito, muitos deles é, é, permanecem com o seu sentido original, mas ao longo do tempo isso vai é, se transformando e pode sim correr o risco de uma palavra num determinado momento de, de sua história ter um, um sentido totalmente avesso àquele original. Vamos é, exemplificar isso com a, as palavras ótium e negótium, que originalmente... Ótion significava uh, o momento da vida que você dedica as coisas da alma e negócio é o momento da vida que você dedica as coisas do corpo. Ao longo da, do, dos usos dessas palavras, ótion, que para nós é ócio, vai perder, vai se esvaziar totalmente desse sentido elevado. Em português, para nós, né, atualmente, ócio é aquele momento que você não faz nada, é um momento de vagabundagem total, que você deita lá no sofá em trajes menores e fica lá sem se preocupar com o que está acontecendo à sua volta. Percebam que a, a, a palavra, então, teve um esvaziamento, apesar de continuar tendo o sentido original, ela se esvaziou dele e assume uma outra vestimenta. Então, por isso que é muito interessante a gente é, sempre ir buscar a etimologia da palavra, ainda que a gente não tenha um dicionário etimológico é, proto-indo-europeu, uh, e a gente tenha que fazer isso em dicionários uh, não tão abrangentes quanto esse que eu citei, né? É mesmo assim interessante que a gente verifique a etimologia das palavras. Na sequência, então, a gente vai falar de espiritualidade. Bom, religião pode ser definida e é definida comumente como sendo um conjunto de mitos. Pessoal, toda e qualquer religião se baseia em mito. Tá? mesmo aquelas que se baseiam no mito do Deus único, que é uma, uma abstração tá? oriunda da filosofia e da teologia cristã, é uma abstração, é um mito. Tá? Então, religião é um conjunto de mitos, crenças e ritos que levam o homem a desenvolver uma relação com algo transcendente, ou seja, que está para além da sua finitude, da finitude da sua matéria, da materialidade da existência. Nesse sentido, a religião é uma porta para o desenvolvimento da religiosidade. Não significa que o ser em si, só por uh, adentrar a uma religião, vai desenvolver re religiosidade. Tá? Ele precisa se comprometer com a religião que ele adere para desenvolver e viver né, com profundidade essa religião para que, então, ele desenvolva religiosidade. Então, é, o desenvolvimento dessa religiosidade vai permitir ao homem um contato com o divino, com o sobrenatural e com o fantástico. E aí, para fundamentar isso, todas as religiões têm isso, tá? O divino é o conteúdo que o homem cria para preencher as estruturas de sua consciência que Mircea Eliade define como sagrado. O sagrado é uma estrutura da nossa consciência. Logo, ele é um, uma faculdade nossa. É uma faculdade da nossa cognição. Baseado nessa faculdade, então, nós criamos um conteúdo. Esse conteúdo é o divino. Religião é de ordem institucional, ou seja, é um conjunto de dogmas e normas organizacionais que são estruturadas por alguém ou por um grupo de alguém, né, estrutura e sistematiza esses dogmas, essas normas, de acordo com uma determinada mitologia, com base em na mitologia do Cristo, se organiza atualmente as denominações religiosas oriundas da religião cristã. Então, toda religião que professar o nome do Cristo é religião cristã. As denominações são múltiplas. Católica, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Espiritismo que a gente vai chamar também de cardecista, né? Apelidou de cardecismo a umbanda, gente. É, por mais que tente se negar, grande parte das umbandas são cristãs, porque professam o Cristo. Canta-se para o Cristo, reza-se para, para a figura do Cristo, para a figura da Mãe do Cristo para a figura do Pai do Cristo, para a figura do Divino Espírito Santo. Tem Umbandas, por conta dos seus sacerdotes, vão negar isso. Então vai haver um movimento de negacionismo dentro da, de, dessas Umbandas para é, negar as suas origens, as suas origens sincréticas. Outras, não. Outras vão manter exatamente de acordo com suas origens sincréticas. Então, se, se eu tenho uma imagem do Cristo dentro do terreiro, se eu tenho uma ritualística em torno do nome do Cristo, essa Umbanda é cristã, certo? Então, a religião é de ordem institucional, está instituído normas, dogmas, doutrinas, estruturadas, sistematizadas, ou seja, eu tenho uma estrutura nessa doutrina, eu tenho uma sistematização dos dogmas, eu tenho uma estrutura e uma sistematização dos rituais. Isso é religião. A palavra religião, ela vem da palavra latina religare, que significa religar, voltar a ligar, ligar de novo. No senso comum, o significado de religião é religar o homem a Deus. Esse pressuposto, ele só pode fazer sentido dependendo da concepção que se tem de Deus. Se a pessoa concebe Deus como sendo um ser elevado, puro, santo, santificado e o homem, um ser caído, distante, em que cuja possibilidade de alcançá-lo não existe. Então, nesse sentido, é necessário agradar essa divindade, esse Deus, por meio da submissão, por meio da negação de si, por meio da abnegação da própria natureza material. Para alcançar essa divindade, porque ele é santo, ele é elevado, ele é puro. Aí faz sentido a religião como sendo algo que irá ligar esse homem decaído, impuro, ao Deus elevado e puro. Para ficar mais claro, uma das religiões mais aceitas e mais difundidas no Ocidente. Talvez eu poderia me enganar ao afirmar que no mundo, né, mas eu penso que no mundo, é a religião cristã. Pelos fundamentos do cristianismo, o homem está desligado do Deus cristão. Qual é a causa desse desligamento do homem? O pecado, que é instituído lá no Gênesis. Tá? Para quem quiser ter uma visão mais uh, clara desse desligamento do homem do, de, é, é, do Deus Cristão, eu recomendo assistir aos vídeos do canal é, do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, a tenda do necromante, e ele é, traz toda a visão política sobre o texto do, do, os textos do da, do livro Gênesis da Bíblia e toda a coerção política que se fez sobre o homem, instituindo a noção de pecado, né? que não tem a ver necessariamente com Deus. É só uma visão política da classe dominante para dominar, para sublugar a classe dominada, que eram os camponeses. Né? Então, o pecado adentra o mundo por meio do Adão e a religião do Cristo é o elo para religar esse homem ao seu Criador. Para nós, religião não tem essa função. Nós não concebemos, não nos concebemos desligados do todo, desligados do uno, da unidade, do, do, do Deus nós não temos a concepção de pecado. É por isso que nós não temos né, essa concepção de desligamento. Muito pelo contrário, nós nos conectamos e nos mantemos conectados o tempo todo com o todo, com o uno, com a unidade, por meio das frações do poder desse todo que são irradiadas na natureza. Os manas, as energias divinizadas, que a gente vai chamar de orixá, não no sentido da divindade africana, fique bem claro isso, mas apenas é, esse nome é utilizado por nós para fazer uma homenagem aos povos ancestrais. Hum? Nós somos constituídos por uma fração muito pequena desse todo, dessa unidade. A gente nomeia essas, essa fração como centelha. Pode chamar de... É, é, espírito Divino, Espírito Eterno, Eu Superior, Eu Verdadeiro, Eu Primordial, Eu Essencial. Os nomes são diversos, mas a essência é uma só, uma fração pequenina de Deus está dentro de nós, que vive a manifestação. Então a vida ela pode sim ser definida como um momento de Deus na manifestação, um momento de Deus na Terra, em que Deus está é, aprendendo na manifestação por meio do, de nós, por meio dos nossos olhos. Está vendo a manifestação por meio dos nossos olhos. Então, nesse sentido, em todo lugar e a todo momento, nós estamos conectados com a unidade, com o todo, ele habita em nós, por meio da tríade superior que nos constitui. Né? Logo, a religião, então, não pode nos ligar, religar ao todo, pois nós nunca fomos desligados dele. Ele está em nós, vivendo a manifestação por meio de nós. Aquela tríade superior referida anteriormente... Nada mais é que as três energias superiores que nos constituem. Não é um Gasparzinho, um fantasminha, né, que nos habita. Uma energia que está presente em nós. Altruísmo, intuição e vontade. Isso nos constitui. Essa energia jamais se desfaz. Sempre foi, sempre será. É exatamente essa energia triádica que é o todo em nós. Religião, para nós, é um conjunto de mitos, crenças e ritos que podem ser compreendidos como meios, não como finalidade, um meio para nos conduzir a nós mesmos e não nos religar a Deus. Então, a religião, por meio dos, dos seus mitos, das suas crenças, ritos, dos seus símbolos, ela será sempre para nós um meio que nos conduzirá ao nosso interior e a consequência disso será a expansão da nossa consciência. Em outras palavras, a evolução, a nossa evolução. A religião ela pode contribuir para que nós mergulhemos nos mitos que falam exatamente da saga humana e que, com isso, Uh, nos proporciona um despertar da nossa consciência para a mística e para o simbolismo presentes no mito. Então, nessa perspectiva, a gente vai além da vestimenta dele, que é o um nível mais básico, mais elementar. Se a gente pegar, por exemplo, já que citamos o cristianismo, o Cristo, que nasceu de virgem, isso é só, uh, concebido pelo, pelo Espírito Santo em forma de pomba, isso é só uma vestimenta. Existe algo anterior de, dessa mesma forma. Né? Deus, uma divindade é, grega, se transformava em cisne, aparecia para mulheres, tinha coito sexual, intercurso sexual com ela e as engravidava. Hércules nasceu assim, de um intercurso desse do pai dele no formato de cisne, uh, que uh, então teve coito sexual com uma, uma, uma virgem e disso nasceu Hércules. Isso é a vestimenta do, do mito. O símbolo, poucos chegam à essência dele. Tem um ensinamento nisso. E isso é a saga da consciência humana. A energia divinizada, que nunca vai se desfazer, toma a forma material. Por que a forma do cisne? Porque o cisne é belo, e ele desliza sobre a água, ele domina a água, ou seja, essa figura do cisne tem um símbolo para nós vamos ficar só na vestimenta lá do, do Deus que vem em formato de, de uma ave e engravida uma mulher e disso nasce um semideus que vai salvar a humanidade ou vamos aprender que a centelha divina, a energia divinizada, vem, toma forma humana, com a finalidade de que nós aprendamos a dominar a matéria. A água simboliza a matéria, por isso é sempre ela está na horizontal. O cisne desliza sobre ela, ou seja, domina. Então, essa figura tem um ensinamento para nós. Nós precisamos aprender a dominar a, a nossa matéria. E aí vai nascer o verdadeiro ser. E por um tempo será metade divino, metade humano, metade natural, metade material, mas só que esse material não dominará o divino. É o divino que domina a matéria. Percebem que existe no um símbolo, um ensinamento para nós, agora vamos, vamos levantar um templo, vamos adorar a Zeus. Percebem que os dogmas surgem exatamente da nossa incapacidade de adentrar o mito e explorar a essência e o ensinamento do mito, surge da nossa ignorância, e aí depois, né? Ah, o meu Deus, o meu mito está escrito no livro sagrado, no livro que é mais lido, mais vendido no mundo inteiro. Portanto, o meu Deus é verdadeiro, o seu não. Será que é mesmo? Será que isso não é separatividade? Você está separando os seres na existência? Você está usando o um critério religião para isso? Credo para isso? Os tibetanos dizem que é a heresia da separatividade. Isso, cuidado, tome cuidado. O egoísmo não nos torna fraternos, não nos torna virtuosos, não nos torna humanos de fato. Está pensando que você vai ir a algum lugar com isso? Você vai descer a pirâmide da civilização, você vai descer rumo à barbárie, cuidado, muito cuidado. Então, a religião ela serve para que nós mergulhemos nos mitos que falam da nossa saga, da saga humana, e ela serve para despertar a nossa consciência para a mística, que é o segundo nível, o um nível mais profundo, e para o simbolismo, onde a gente vai achar a essência do mito, o ensinamento do mito, para que a gente possa, de fato, evoluir. E assim, ir para além da vestimenta, que é o nível mais básico, mais elementar. Como a gente já viu, né, religião em nossa concepção vai além do desenvolvimento de uma mera relação com algo transcendente, que transcende a nossa própria natureza. Algo disforme, que não tem forma, algo inipotente, que tem todo o poder, algo inciente, que tem consciência, que sabe de tudo, algo onipresente, que está em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso eu devo, né, coercitivamente, por medo, ficar ali certinho, não posso fazer determinadas coisas, não posso usar bermuda porque Deus não gosta, não posso jogar bola porque Deus vai me jogar no centro do inferno. Então, religião para a gente vai além, para além disso. A religião para nós, além do que a gente já mencionou anteriormente, ela pode nos levar à mística por meio da compreensão da mítica, ou seja, dos mitos, da, do seu simbolismo, da sua essência. Então, simbolismo que cada mito incorpora pode nos trazer uma lição, algo que nós devemos aprender para, de fato, sermos humanos. O que é mística, então? É a ocupação continuamente com o misticismo ou com doutrinas religiosas. Então, se você ocupa a sua mente com aprender o simbolismo, a essência do simbolismo, e viver isso, você é uma pessoa mística. Se você se preocupa em somente aprender a, a, a, a, o conjunto de doutrinas e de dogmas, e você vai viver isso 24 horas por dia, né, não vou usar... É, camiseta regata porque a minha doutrina não permite, você não usa. Não vou jogar bola porque a minha doutrina não permite. Não vou fazer isso porque o meu guia não deixa, o meu guia vai, vai me bater, o meu guia vai é, me castigar, Deus vai me castigar. Percebem que os dogmas, eles uh, normalmente estão ligados à coerção ao subjugo. Se você se dedica a viver isso, a ocupar de forma contínua a sua mente, você é uma pessoa mística, independente da religião que você professa. Enquanto a religião é institucional, a religiosidade é compreendida como uma dimensão pessoal. A religião, não. A religião é a instituição, é o templo, é o conjunto de dogmas, de doutrinas, de mitos. Já você viver esse conjunto de dogmas, de, de mitos, de crenças, de doutrinas, é uma dimensão pessoal. Ela pode, a religiosidade, ser definida como a expressão ou a prática do crente, tá? não estou falando aqui de crente evangélico, todos aqueles que creem em alguma coisa são crentes, tá? então é a expressão ou a prática do crente que se rel relaciona com uma determinada instituição religiosa, essa instituição, então, proporciona ao sujeito experiências míticas, né? experiências relacionadas ao mito, experiências místicas, que é uh, a ocupação, né? Uh, com uh, tudo aquilo que envolve uh, o misticismo, tá? o simbolismo, as doutrinas e a... a... Perdão, pessoal. Uh, deixa eu voltar aqui ao meu roteirinho de fala. Tá? Então, uh, voltei. Essa instituição vai proporcionar ao sujeito, então, as experiências míticas, a vivência, as místicas, a incorporação em si dos, do, do, dos mitos, as experiências mágicas, sim, toda religião proporciona ao seu religioso experiências mágicas mágicas, magísticas, em algum nível. O crente lá, quando recebe no transe o Espírito Santo e tal, ele está vi vivenciando uma experiência mágica. Quando ele ora para a cura, quando ele intercede a Deus pela, pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar e da sua família, experiência mágica. Quando um bandista acende uma vela, faz, um, faz uma reza faz uma reza sobre um banho de ervas e tal, experiências mágicas e experiências esotéricas. Essas experiências, elas contribuem para fixar no crente a convicção de que existe uma dimensão maior, além da dimensão da materialidade, cuja responsabilidade é controlar as circunstâncias da vida dotando, então, o indivíduo de capacidades que lhe proporcione força para lidar uh, com as vicissitudes da vida de forma mais tranquila. Normalmente, dentro da, das religiões, você vai ter uma figura de, de um Deus, de uma divindade, ou de um conjunto de divindades que, segundo a crença dessa religião, tem todo o poder e interfere em tudo na vida. Controla a tudo na vida. Então, por isso, você precisa estar no templo, praticando sempre, agradando sempre, para que essa divindade não venha te castigar, não venha interferir negativamente na sua vida. Religião e religiosidade são coisas indissoluvelmente ligadas. Não tem como separar uma coisa da outra. Portanto, não podem ser compreendidas em separado. Uma implica a outra. Às vezes, as pessoas entram na religião e dizem o seguinte. Sou católico, não praticante. É aquele católico que não reza, que não tem um altar em casa, que não vai às missas. Óbvio que esse não desenvolve a religiosidade. Tá. Mas, todo aquele que desenvolver, né, que está praticando, ele está, de fato, ah, tornando religião e religiosidade coisas que não se separam. Religião remete às relações com o sagrado e com o profano e é voltada para o aspecto institucional, ou seja, os aspectos da instituição ao qual o ser se filia, ao aspecto doutrinário, que sempre se vale de um templo e de um sistema de ofícios é, santos, né, de sacro-ofícios. A religião é, consequentemente, e consequentemente a religiosidade do indivíduo, podem favorecer tanto o bem-estar dele e a sua saúde mental, garantindo a ele a inserção no meio social que compartilha determinados valores, determinadas crenças, determinadas esperanças, como também pode prejudicar. Tá? Como que a religião prejudica o indivíduo? Por meio da institucionalização da culpa, por meio da regulação do processo de tentar esse encontro com o transcendente. Quando você institui a culpa no sujeito, você prejudica o bem-estar dele e você prejudica a saúde mental dele. Quando você regula demais o processo de é, experiências míticas, místicas, uh, esotéricas, você também pode é, prejudicar o indivíduo nessa relação com o transcendente. Falemos agora, então, de espiritualidade. Uh, vamos começar, então, conhecendo a etimologia da palavra espiritualidade. Ela deriva do termo da língua latim, espiritualis, que tem origem na palavra grega, Pneuma, que significa espírito, segundo o dicionário que eu consultei. Os fenômenos relacionados à experiência espiritual estão sendo considerados, como, é, por pensadores e pesquisadores, como elementos facilitadores de equilíbrio e de bem-estar dos indivíduos. Um dos autores, ou o, alguns dos autores, né, que corroboram esse pensamento, dentre eles nós citamos aqui é, Farina e Dal Forno. Então, eles olham para ah, os fenômenos relacionados a essa experiência, a essa dimensão que temos, ah, categorizam eles, estudam eles, observam eles, e eles fazem, então, a afirmação de que há no ser que se desperta para essa dimensão, um certo equilíbrio e um certo bem-estar. Os autores, né, Farina e Dal Forno afirmam que a dimensão espiritual vai muito além de uma confissão religiosa. Ela não depende de lugar algum para acontecer. Não depende de um templo, por exemplo. Não depende de... Tempo de você ter um horário específico, determinado, né, para você desenvolver. Também não depende de códigos, não depende de dogmas, não depende de doutrinas, não depende de uma estrutura, de uma sistematização que a defina. Ela não implica necessariamente na adesão de uma religião. Uma pessoa religiosa pode não ser uma pessoa espiritualizada, mas, normalmente, uma pessoa espiritualizada será uma pessoa religiosa. A espiritualidade é uma dimensão particular do ser humano. Não tem a ver com o um templo, não tem a ver com uma sistematização de doutrinas em específico. Essa dimensão leva o ser a uma investigação do sentido da vida e das respostas que são fundamentais a essa vida. Além da busca pelo divino dentro de si mesmo, no seu interior, e não a busca que a religião propõe, a religião e a religiosidade, a busca de um divino entronizado, distante, que só é possível você vislumbrar e você acessar por meio da negação de si mesmo, da negação da sua própria condição humana. A espiritualidade, pelo contrário, propõe viver com equilíbrio a condição natural humana. Nesse aspecto, então, no aspecto de investigar o sentido, e buscar as respostas fundamentais da vida e o divino dentro de si mesmo, o ser busca por meio da vivência de virtudes, de valores e de sabedoria a transcendência da sua natureza material. Ou seja, conhecer-se para se dominar e estabelecer um domínio da verdadeira essência humana sobre a natureza instintiva. A espiritualidade é uma dimensão que eleva o homem para além do seu próprio universo, para além da sua própria natureza, e o coloca em relação com questões profundas que surgem da sua própria interiorização, do seu mergulho consciencial na busca por respostas às questões existenciais, que eles são existenciais. Essas questões são: de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Que lugar eu ocupo no mundo? Qual é o propósito da minha vida? Por que isso ou aquilo aconteceu comigo? Para onde vou? Então, essas questões são complexas, são profundas e a maioria dos seres pelo estado de dormência que se encontram, preferem se distanciar delas. Mas os verdadeiros buscadores, os verdadeiros despertos, se preocupam com elas e mergulham em seu próprio interior para buscar as respostas. Nunca, jamais se projetam para fora ou no outro. isso aqui aconteceu comigo por causa do meu vizinho, isso daqui aconteceu... Por... Comigo por causa da minha colega de trabalho. Isso daqui aconteceu comigo por causa da minha mãe ou do meu pai. Jamais o buscador fará isso. Ele buscará dentro de si, dentro da sua própria dimensão. A espiritualidade, ela possui uma grande importância para a integralidade da nossa saúde. Tá? A Organização Mundial da Saúde, no ano de 1988... Incluiu a dimensão espiritual no conceito de multidimensão da saúde. E no que diz respeito às questões referentes ao sentido da vida, não restringiu a nenhum tipo específico de crença ou de prática religiosa. Então, a dimensão espiritual além de contribuir para a nossa saúde de forma integral, ela, quando a gente relaciona as questões é, existenciais do ser humano e da vida, não está definitivamente relacionada a nenhuma crença e a nenhuma prática religiosa. A dimensão espiritual, ela não é implicada por prática religiosa. Você pode desenvolver isso sem aderir a uma religião. Porém, a religião é algo que vai facilitar você chegar à dimensão espiritual e desenvolvê-la. A neurociência e a neuropsicologia, recentemente, também incluíram a dimensão espiritual em suas pesquisas. Então, essas áreas, elas voltaram a atenção, a sua atenção para isso, e, uh, então, começaram a pesquisar, e algumas descobertas foram feitas que permitiram a realização de um novo mapeamento do nosso cérebro, isso que informa é farina e dal forno em 2014 a publicação de 2014. Nesses aspectos, foram ampliadas, por exemplo, as noções de inteligências das nossas inteligências. A inteligência espiritual passou então a integrar o quadro das inteligências humanas e a inteligência espiritual foi relacionada às inteligências intelectual e emocional. Então, trata-se de uma capacidade humana do ponto de vista científico tão antigo quanto a própria humanidade. Interna, tá? Essa capacidade é interna e é inata do nosso cérebro e da nossa psique. É uma habilidade que o nosso cérebro tem, que nos possibilita a descoberta de novas Manifestações de sentido e de cura. Lembrando que o dar sentido à vida, para Mircea Eliade, é o sagrado. Então, se você lida com o sagrado, se você é, é, crê no sagrado, tudo o que você faz, tudo o que você faz, quando atribui sentido, é sagrado. Então, você precisa vivenciar o sagrado 24 horas por dia. Sagrado não tem a ver com um templo, com um conjunto de dogmas, com um conjunto de símbolos. Tem a ver com o sentido que você atribuirá a isso e a todo o resto que lhe acontece na sua existência. As pesquisas na área da neurociência permitiram ainda a descoberta da existência de um ponto Deus no nosso cérebro. Esse ponto, ele é concebido como um centro espiritual interno e ele se localiza nas nossas conexões neurais dos lobos temporais do cérebro humano. Essas pesquisas não têm, óbvio, claro, o objetivo de mensurar a existência de deus, de provar existência de deus nenhum. É uma abstração filosófica deus é e deus e deuses no geral criações da mente e da cognição, da cultura humana. Qual é o objetivo então dessa pesquisa, dessas pesquisas? Demonstrar a evolução do nosso cérebro, da nossa sensibilidade para conferir sentido, para atribuir sentido às experiências e valores mais amplos e mais profundos referente às nossas questões existenciais. É por isso que Mercéi Eliade é, vai dizer que a função uh, do sagrado é atribuir sentido. E que esses sagrados são estruturas da nossa cognição. São estruturas da nossa consciência. A espiritualidade é capaz de dotar o indivíduo de capacidades para orientá-lo na percepção da totalidade da existência humana, por meio de visões transcendentais que lhe permitirão, então, atribuir sentido à vida. A dimensão espiritual é ela se refere, é relativa, a toda e qualquer experiência que nós acumulamos na nossa vida, que cotidianamente nós acumulamos. E também é resultante do contato com aquilo que transcende os fatos triviais da vida, os fatos comuns da vida. A, a inteligência espiritual, ela pode, nesse sentido, então, favorecer o ser humano a compreender e dar aos diversos contextos complexos, amplos, profundos, que emergem da nossa própria existência um sentido uma sacralização. A espiritualidade, ela é ainda compreendida como sendo a experiência que é possibilitada a partir de um encontro singular consigo mesmo e com outros seres, porque nós, como diz Bakhtin, não somos é, desconectados, é, nós estamos conectados a todos os demais seres na manifestação, não estamos isolados. Então, é um encontro consigo mesmo, singular consigo mesmo, e com todos os demais seres do cosmos e com o transcendente, aquilo que vai transcender a, a, a, os aspectos comuns, os aspectos triviais da nossa vida. Nesse sentido, então, a autotranscendência é um processo que vai resultar da capacidade única do ser humano de superar a si mesmo e também aos obstáculos da vida. Com isso, possibilita a ele atingir realidades desconhecidas que extrapolam... Os seus próprios limites. É isso que eu tinha a dizer sobre é, religiosidade e espiritualidade. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E uh, então eu abro a partir desse momento para perguntas e comentários se vocês tiverem. Alguém quer falar? É, eu quero. Eu tava pegando o celular. Cara, Vai lá, é Sobre a religiosidade, né? Algumas pessoas que, que eu conheço se acham muito espirituais ou espiritualizadas, né? Ou que realmente tem uma conexão divina com, com Deus simplesmente pelo fato de ir na igreja, ou fazer orações, participar de quaresma, fazer uma novena, né? Uhum. E por causa disso elas se sentem, é, acho que é como o aspecto que você falou, né? Se, é, acham que só por fazer isso são melhores que os outros ou estão um, um passo à frente da evolução, né? É, porque pertencem a uma religião e acham também que essa religião, por ser uma religião dominante, né, é a religião mais correta, ou é a que detém o posto de oficial, né? E uhum. a, minha, a minha pergunta é, é a seguinte, como, como a gente pode, diariamente, né, eu acho que isso é, tem que ser feito diariamente, como a gente pode conviver e principalmente ensinar essas pessoas que o pensamento delas é, é errado sim, né? Não é, um, não é um pensamento diferente, é um pensamento errado a partir do momento que ela expõe isso dessa forma, e como a gente pode ensinar o, o tema dessa aula, né, religiosidade versus espiritualidade, no dia a dia, com essas pessoas que são até mesmo difíceis de lidar. Né? É essa... então, um conselho para isso, né, Padrinha? Essa pergunta, Júnior, é uma pergunta bastante sensível. Muito é... E, e polêmica. Né? A gente convive diariamente, principalmente quem é de, de, de, de religião que não, não há do lugar hegemônico, né? a cristandade, o cristianismo, é, convive diariamente com isso que você acabou de citar, né? com a superioridade das pessoas, eu vou colocar entre várias aspas, né, essa superioridade porque ela não há, ela é uma ilusão tá, é, as pessoas acharem que por eu pertencer a determinada religião, eu sou espiritualizado, sou o supra -sumo. essa religião é do lugar hegemônico é do lugar aceito né, é do lugar convergente é do lugar oficial então eu sou melhor né, eu sou melhor porque tem um livro sagrado que diz que, né Uh, só que é, longe de espiritualizada essa pessoa tende mais ao autoritarismo né, e a heresia da separatividade, ou seja vai separar todos aqueles que não possuem a mesma crença, o mesmo código só que a pessoa espiritualizada ela não faz isso e aí entra o, o, o, o a minha resposta propriamente dita. Né? Existe um preceito, um saber na filosofia que diz, se alguém carrega pedras achando que é diamante, não adianta você chegar e ficar gritando para ela, larga, larga, que é pedra. Ela acredita que é diamante. A menos que ela chegue à conclusão por si próprio que não é um diamante, ela não vai largar. O máximo que a gente pode dizer para ela é, olha, reflete sobre o que você está carregando. Pode ser, né, pode ser que não seja diamante. Reflete, olha melhor, examina mais. Tá? Nesse sentido, meu conselho, o meu conselho é, os, é, é, é não bater de frente. É simplesmente você dizer, olha, pode ser que não seja dessa forma. De tudo o que há para saber, o que sabemos de fato, é nada. Então não devemos arrogar a sabedoria. A gente deve amar e buscá-la. À medida que você separa as pessoas por crença, por religião ou por denominação, porque é, religião cristã é uma só, Denominações existem muitas. Batista, Congregação do Cristã do Brasil, Presbiteriana, uh, Assembleia de Deus, Católica. Percebe que dentro da própria religião eles se separam? Então, baseado no, no, na sabedoria tibetana, e aí vamos recorrer a Madame Blavatskaya, e o seu, a voz do silêncio, heresia da separatividade. Separou, tem um porquê. Você está considerando o seu melhor do que o outro? Egoísmo. Isso não contribui para a realização plena da nossa natureza. Então a gente tem que ter isso muito claro, porque a partir do momento que eu julgar o meu certo e o do outro errado, eu estou separando. Para cada momento existencial, para cada momento de consciência, existe aquilo que serve e aquilo que não serve, e aquilo que serve, mas deve ser para um outro momento consciencial. Então, temos que ter muito cuidado. Estamos despertos, de fato? Quando a gente acorda, a gente não vai ter nenhum interesse em julgar os que dormem. Sabemos que ele está dormindo, mas não devemos ter interesse nisso. Não devemos levantar a voz para julgar. Aquilo que ele está vivendo naquele momento é essencial. Ele pode ter a humildade de viver tudo aquilo que lhe cabe naquele momento da manifestação e ser humilde ter ânimo de aprendiz, querer aprender. Ele pode desenvolver a heresia da separatividade, o egoísmo, e aí tomar o dele como melhor. Isso, obviamente, não o realizará. Não fará ele cumprir a, a missão dele no mundo, que é construir-se como ser humano. Então, a gente que está um pouco mais desperto, tem que ter cuidado também porque o egoísmo ele também é, se eleva. À medida que nós espiritualmente nos elevamos, o egoísmo vai se elevar. Eu estou desperto para essa questão de que eu devo aprender com tudo? As provas vão se relacionar a isso. Será que eu estou mesmo disposto a aprender com tudo? tudo e com todos, esse irmão que dorme na ignorância, achando que o Deus dele é melhor do que o do outro, que a religião dele é a certa e a do outro é errada, tem algo para me ensinar? Tem. Basta que eu queira aprender. Eu vou aprender com ele a separar? A dizer que o meu é melhor? Não, de maneira alguma. Eu devo aprender exatamente o contrário, a não fazer isso e a me policiar para que, num nível mais elevado e desperto que ele, eu gere interesse sobre o estado de letargia dele. E aí aponte o meu dedo para ele me julgando acima. Ah, os barrais, eles acreditam que as religiões elas são pedagógicas e, de fato, são. Cada uh, momento você passará pela manifestação por uma religião para aprender, ou por duas, três, como em é, alguns casos, para aprender. O importante é você sempre ter ânimo de aprendiz e não desenvolver a heresia da separatividade, o egoísmo. Isso fará com que a gente, mesmo numa religião coercitiva que te impõe o um medo ao, ao divino, que te põe um distanciamento do divino, fará com que você cresça. E a natureza não dá saltos. Você planta uma semente de limão hoje amanhã, você não terá o limão para fazer a limonada. É necessário que a semente nasça, cresça, floresça, e surja o fruto, ó, esse fruto amadureça para que você é, utilize-o. Então, nós, na nossa caminhada de aprendizagem e de depuração da, da, da nossa matéria grosseira, uh, da nossa natureza grosseira, não vai existir salvos. A consciência ela vai é, ser depurada aos pouquinhos, Nesse sentido, você vai ter é, momentos existenciais com coisas que não serão mais producentes para esse momento. Você vai ter uma série de outras coisas, como, por exemplo, religião, uma determinada religião coercitiva, que impõe o medo ao divino e tudo, para regular a sua moral, porque a religião ela serve exatamente para isso, para regular a moral, se não fosse os seres teriam caído em absoluta barbárie. Então, isso vai ser producente nesse momento. E vai ter uma série de outras coisas mais elevadas que são producentes, mas que não é adequada para esse, esse momento. Tá? Os seres, a maioria deles, se os, os mestres que ainda existem entre nós abrissem as suas bocas, rompessem o silêncio, se escandalizariam a maioria das pessoas, porque elas não estão preparadas para aquilo que é próprio para o desenvolvimento, mas está no nível acima do que o, o que elas estão. Pensemos aí nos grandes avatares, nos grandes mestres, Buda, Krishna, pensemos é, em, em Lao Tse, por exemplo, que trouxeram grandes mensagens, e muitos desses grandes avatares né, foram perseguidos, foram mortos, foram caçados, foram expulsos de suas, de suas terras natais, exatamente porque trouxeram uma mensagem que, para aquele momento, estava além do que a, a humanidade pudesse compreender, pudesse aceitar. Eu espero ter respondido sua questão. Respondeu sim. <risos> Obrigado. Alguma coisa mais? Liane? Não, não, estou tranquila. <risos> ok, então, hoje ficamos aqui só nós, né? Um uh -huh. pequeno número. Uh, mas cumprimos a nossa função, a nossa meta de estudar, de aprender e de colocar em prática na nossa vida esses preceitos. Meu muito obrigado, ficamos obrigado. por aqui, voltamos uh, com a próxima aula, que será uma leitura comentada do livro Em Busca da Nova Consciência. Meu muito obrigado, bom obrigado. finalzinho de domingo e boa semana a todos. Boa semana e bom feriado. Obrigado.